que fenômenos aéreos não identificados popularmente conhecidos como OVNIs devem ser investigados e levados a sério como uma ameaça potencial à segurança nacional. O evento marcou a primeira audiência pública do congresso sobre OVNIs em décadas, um momento de destaque para um tópico controverso que há muito tempo é relegado às margens das políticas públicas. Para muitos legisladores, inteligência e militares que trabalham em fenômenos aéreos inexplicáveis, a maior preocupação com o não é que a vida alienígena esteja vindo à Terra, mas sim que um adversário estrangeiro como a Rússia ou China possa estar usando algum tipo de tecnologia de próxima geração no espaço aéreo americano que os Estados Unidos não conhecem, porém, conforme formou o Pentágono, uma ameaça de origem extraterrestre não é e nunca foi descartada. O deputado democrata André Carson de Indiana, presidente do painel que realizava a audiência, alertou em suas observações iniciais. Fenômenos aéreos não identificados são uma ameaça potencial à segurança nacional e eles precisam ser tratados desta maneira, ou seja, imediatamente contidos ou abatidos por nossos caças e dispositivos antiaéreos. Ele continuou dizendo, por muito tempo, o estigma associado aos OVNIs atrapalhou a boa análise de inteligência. Os pilotos evitaram reportar ou riram quando o fizeram. Os funcionários do Doody relegaram a questão para a sala dos fundos ou a completamente para debaixo do tapete, comendo de uma comunidade cética de segurança nacional. Hoje sabemos melhor, os ovnis são inexplicáveis e isso é verdade, mas eles são reais, eles precisam ser investigados e qualquer ameaça que representam precisa ser mitigada. O caso a seguir foi registrado por meio do Helioview, um site que monitora 24 horas por dia atividades solares por meio de câmeras acopladas em sondas espaciais. Em uma das imagens vemos um objeto voador não identificado furtando energia do Sol. O objeto em forma de peão aparenta medir de 50 mil a 100 mil quilômetros de comprimento. Se é comprovado, pode se tratar de uma mega construção extraterrestre com espaço para abrigar uma civilização de mais de 10 milhões de habitantes. teóricos, os ovnis que vemos no céu veriam a terra em busca de alimentos. Posteriormente, eles queimariam as florestas para sumir com as evidências da colheita extraterrestre e, em casos extremos, eles estariam colhendo até seres humanos por meio de abduções. No sol, eles encontrariam energia suficiente para abastecer. Será que estamos diante de um caso real? Opine nos comentários. No vídeo que se segue, vemos o que parece ser uma sonda ufológica pairando sobre nossa atmosfera. Volta a vários caças que teriam sido por ela neutralizados por meio de um campo de força que retém aeronaves inimigas. São imagens espetaculares. Este vídeo viralizou nas redes sociais, mas muitos duvidam da veracidade. Mais tarde, um outro caso ainda mais gritante foi divulgado, fazendo muitos terem certeza de que não poderia ser real haja vista a discrepância das sombras das três aeronaves. Outros estão certos de que o que vemos é uma evidência real do poderio militar extraterrestre mas gostaria de saber a sua opinião nos comentários. O caso foi registrado no dia 13 de março de 2017 em Austin, uma cidade situada no Texas, estado norte-americano. vimos uma multidão de pessoas nas ruas da cidade de Austin durante um evento público que lá ocorria, quando de repente, um enxame de ovnis surgiu do nada sobre suas cabeças. Eram várias luzes de diferentes cores indo de um lado para o outro, como se estivesse tendo igualmente uma festa nos céus. Imediatamente a multidão começou a filmar por meio de seus smartphones um misterioso fenômeno que eles mesmo não sabiam do que se tratava, acreditando ser um espetáculo de luz. Um problema é que a festa acabou e as luzes lá ficaram pairando a noite toda e fazendo movimentos aleatórios. Outras simplesmente desapareceram ao acender aos céus. Durante o evento, vários ufólogos amadores se dirigiram ao local. Outros já estavam lá mesmo antes de ter começado. O Fênix, o fólogo amador, declarou que o fenômeno pode ser real e que as luzes carecem de explicação, pois após fazer uma varredura no local, não foram encontradas evidências de manipulação de drones. O que mais chama a atenção é o fato de que as pessoas agiram como se já tivessem psicologicamente condicionadas e preparadas para encarar tais fenômenos como algo natural, sem muita surpresa e sempre achando se tratar de um truque terrestre, mas as imagens estão aí e cabe a cada um Tirar suas próprias conclusões é muito estranho. Aquela luz ali, ó, faz hora que ela tá ali e ela não pisca, ela não faz nada, ela só fica daquele jeito ali, gente. Que porra é essa? Tô com medo, não é avião, não. Faz hora que tá ali daquele jeito, vocês estão vendo que eu tô vendo. Que porra é essa, velho? É muito estranho aquela luz ali, ó. Faz hora. Aqui temos um vídeo registrado dentro de um condomínio. Será que é um drone ou de fato um objeto de origem extraterrestre? Ai, gente, que porra é essa? Tô com medo. Não é avião não, faz hora que tá ali daquele jeito. Vocês estão vendo? O que eu tô vendo? Que porra é essa, velho? Quando se vê algo do tipo, a olho nu realmente causa espanto. O objeto encontra-se imóvel e radia uma luz muito intensa e incomum para se tratar de um drone. No vídeo de hoje, vocês conhecerão o caso oficial das imagens da NASA que flagraram OVNIS na Estação Espacial Internacional. Mas antes, já deixe o seu joinha para ajudar nas recomendações deste canal. E se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para sempre receber todos os nossos vídeos nas notificações do seu celular. Uma matéria recente divulgada pelo portal de notícias R7, divulgou imagens de supostos OVNIs capturados por câmeras externas da Estação Espacial Internacional. O registro de dois OVNIs luminosos foi feito durante uma transmissão ao vivo da agência espacial. A aparição dos objetos luminosos, obviamente, movimentou a comunidade ufológica. A princípio, as imagens mostram apenas a escuridão do espaço, mas tudo muda quando duas luzes roubam a cena. Eles trafegavam numa velocidade impressionante e apenas os olhos mais atentos poderiam visualizá-los de imediato. É como se algo estivesse acontecendo no espaço. Algo tão intenso que nem a NASA consegue mais esconder. Essa não foi a primeira vez que as agências espaciais capturaram imagens ufológicas. No ano de 2018, cinco casos diferentes foram registrados pela ISS. É de fato um fenômeno muito curioso. Pela quantidade baixa de pixel das câmeras, é impossível filmar estrelas no espaço. Logo, o que vemos tem que ser necessariamente algo que esteja muito próximo da estação. Além disso, objetos luminosos voando numa velocidade dessas no espaço é de levantar suspeita até na alma mais cética deste mundo. Até o momento, a NASA não se preocupou em explicar este fato surpreendente. Há quem arrisque que se trate de lixo espacial. Mas repare que os objetos voam em altíssima velocidade em direção à Terra, como de forma intencional e com o destino certo. Mas enfim, são imagens inquestionavelmente reais. Mas não sabemos do que se trata. Bom, antes de partirmos para a nossa próxima bateria de vídeos ufológicos, inscreva-se e ative o sininho das notificações caso curta assuntos de ufologia. Continua no próximo episódio.